Oi, bem-vindo ao Reagindo ao Livro. Hoje vamos reagir ao primeiro capítulo do livro Simplesmente Crente, do Michael Horton, da editora Fiel. É, tá aqui, corre, corre, corre, corre, corre. Essa é da primeira edição de 2016. Se você tem interesse na leitura desse livro, vou deixar nos comentários ou na descrição do livro, ou nas descrições, a... O link para você acessar o livro, tá bom? Bom, eu me chamo Guilherme Bojack, muito obrigado. Sou pastor, sou professor, produzo conteúdos digitais desde os anos que a internet ainda era discada, sirvo a Jesus Cristo servindo a sua vida e a vida dos nossos irmãos. O conteúdo que você está desfrutando agora é gratuito e como tantos outros, eu também disponibilizo aqui no YouTube e em outros lugares também. Se você deseja nos ajudar economicamente, em oração, ou na forma como você achar que consegue, entre em contato conosco, que a gente aponta para você o que você pode nos, nos ajudar a fazer aqui na Espanha. Com a ajuda, com a sua ajuda e a ajuda de outras pessoas, estamos conseguindo avançar no testemunho do Evangelho aqui na Espanha. Você também pode nos ajudar curtindo, seguindo e compartilhando os nossos vídeos nos grupos da igreja. Isso! O Reagindo ao Livro é um programa em que eu vou dar a minha visão da leitura que estou fazendo de um capítulo ou de um livro todo. Mas antes de começar, é importante que você saiba que eu não sou crítico literário, tampouco trabalho em alguma editora, ou fui patrocinado para fazer este livro, este livro aqui em questão. Editoras, me vejam. Este programa que você está assistindo ou ouvindo agora é uma exposição da minha experiência como leitor. Eu tentarei mostrar para você o meu processo, como é o meu processo de leitura. Esse processo muitas vezes envolve lágrimas, gritos, sussurros, diálogos imaginários com os autores dos livros. Parece coisa de louco? Sim, pode parecer. A questão é que foi assim que eu consegui desenvolver a tão necessária disciplina de leitura, coisa que não é fácil ainda mais para alunos que vieram de escolas públicas da periferia. Atenção, ler acaba sendo um ato de revolta contra um sistema que te impede de todas as maneiras acessar a boa leitura ou interpretar textos, no mínimo interpretação de texto. O reagindo ao livro pode ser uma reação à obra completa ou a só um capítulo, como que a gente vai fazer hoje, só um capítulo. O reagindo à leitura é também um recomeço para mim. Eu queria confessar algo para vocês. Aos 12 anos, aproximadamente aos 12 anos, eu comecei um desafio. Porque eu ouvi algo de um tio que não gostei muito. E aí, um dia eu digo para vocês o que foi. E, e comecei a ter um desafio de ler um capítulo de livro. Qualquer livro, biografia, é, lista telefônica, qualquer coisa que fosse. Eu teria que ler pelo menos um capítulo ou um trecho de páginas durante o, todos os dias. E, só que dos 40 aos 50... É, eu não fui tão disciplinado assim. As redes sociais me sugaram para o seu mundo e o tempo que eu desfrutava de leitura acabei trocando pelo celular. Pé, pé, pé, pé, pé. Bom, assim como eu, eu espero que você desfrute disso, como eu também estou desfrutando o reinício do desafio de ler um capítulo do livro por dia, pelo resto da minha vida, e de poder dividir isso com você de vez em quando por aqui. Mas vamos à reação de hoje. Mas antes de ir para a reação de hoje, se você ainda não assinou o canal, se você ainda não se inscreveu, assim, se inscreva. É, é muito importante que você sinalize que esse tema, isso que a gente fez aqui foi muito importante para você. O Simplesmente Crente é um livro de editora fiel e foi escrito por Michael Horton, que é norte-americano e tem atual, atualmente 57 anos. Ele é professor e é teólogo. Essas informações sacamos lá da Wikipedia. Orton foi criado numa uma igreja batista arminiana e enquanto estava no ensino médio, Orton adotou crenças calvinistas ao ler a Bíblia, especificamente o livro de Romanos. Roton recebeu um diploma de bacharel da Universidade de Biola, tem um mestrado pelo Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia, e possui um doutorado pela Universidade de Coventry. Não sei se a pronúncia é essa mesmo. Ele foi ordenado diácono na Igreja Episcopal Reformada e ele foi o presidente da Christian United Reformation, a Cure. Ele também é ministro ordenado nas Igrejas Reformadas Unidas da América do Norte. Em 1996, o Christian Today o incluiu em lista dos Up It Comers, os 50 líderes evangélicos com 40 anos ou menos. Sobre a obra, o simplesmente crente por uma vida cristã comum. O autor é Michael Horton, da editora Fiel, como falamos aqui, primeira edição em 2016. Mas vamos à minha reação ao primeiro capítulo. Eu vou reagir ao primeiro capítulo desse livro, e é nele que ele lança as bases de toda a sua argumentação ao longo do seu texto. O primeiro capítulo do livro foi dividido em três partes, como um bom pastor calvinista. Ele chamou as partes de meu problema é a mesmice, a segunda parte de isso não é uma desculpa para nos manter confortáveis, e a terceira parte, ele chamou de e tempo, de a terceira parte ele chamou de tempo de qualidade. Ele introduz o tema do capítulo criticando o modelo de vida cristão que em boa medida está copiando o seu contexto social ao redor. Não se esqueça, ele é norte-americano, escreve dentro de um contexto dos Estados Unidos, no frenesi da vida dos Estados Unidos, que é muito diferente do que ocorre, por exemplo, aqui na Espanha. O livro parece que vai enrodear toda esta afirmação que ele faz agora, abro aspas para Mike Horton. O verdadeiro problema, diz o autor, está em que os nossos valores estão mudando e nos desgastando enquanto simultaneamente impedem que formemos compromissos autênticos, significativos e de longo termo que contribuam para a vida de outras pessoas. Com o tempo, o exagero de viver uma vida nova, assumir um chamado radical e transformar o mundo pode tomar conta de todas as áreas de nossa vida e isso nos torna cansados, deprimidos e maus. Na primeira parte do capítulo, que ele chama de Meu problema é a mesmice, Rotton define que a mania de grandeza pode dar ao crente uma muleta. E aí ele diz, abre aspas, Mudar o mundo pode, na verdade, ser uma maneira de evitar as oportunidades que temos todos os dias, exatamente onde Deus nos colocou de glorificá-lo e nele ter prazer, enriquecendo a vida do próximo. Nessa parte, ele faz uma leitura dos acontecimentos que o cercam dentro do seu contexto. Ele fala da realidade da igreja nos Estados Unidos, ele cita crises na Calvary Church, na igreja do Rick Warren, nas quebras das igrejas fast food e alfineta algumas igrejas emergentes. Ele tenta, a meu ver, e, e aí ele não é muito feliz porque confunde alguns movimentos importantes para lugares como Europa, que trabalham em lugares como Europa e África, com movimentos evangélicos que estão só para suprir uma necessidade de momento que, de fato, acaba gerando frenesia. Mas ele coloca todo mundo no mesmo saco. Todo mundo no mesmo saco. Na segunda parte desse capítulo, que ele chama de Isso não seria uma desculpa para nos manter confortáveis? Que é o tópico que mais me deu nos nervos. Confesso para você. Ele afirma textualmente, é isso que abre aspas, estar contente com a vida quer dizer aceitar as circunstâncias em que a providência de Deus me colocou. Isto pode significar estar contente com a pobreza, se Deus assim quiser. Fecha aspas. Bom, eu não posso concordar com ele porque creio que a providência de Deus não coaduna, não, não trabalha junto e não promove injustiça. A providência de Deus dá a todos a justa medida para suprir as suas necessidades. E deu também, como exemplo, o ano do jubileu, que é um princípio equitativo. E é estranho ouvir isso desse autor, que é norte-americano, sendo que, nos Estados Unidos, país de sua origem, existem 22 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, de miséria extrema. Dizer que é, e ele coloca, só para colocar essa sua frase dentro do contexto, ele fala que existe uma busca é, muito grande da parte de, de jovens em tentar suprir uma necessidade social. Aliás, está virando moda no Brasil publicar livros contra a justiça social. Tá, faz parte. Né? faz parte quem, quem está seguro, empregado, comendo todos os dias, realmente não vai conseguir entender o que é passar fome, não ter acesso ao mínimo do, do, o mínimo da assistência médica necessária, a viver 40 quilômetros do posto médico mais próximo a 40 quilômetros, como ocorre em muitos lugares é, no continente africano, tudo bem. É, se ele não entende isso, paciência. Né? É por isso que eu digo que ele coloca no saco. Um monte de instituições que trabalham, e trabalham muito. Médicos Sem Fronteiras, é, é, Cruz Vermelha, Exército da Salvação. Existe um monte de gente trabalhando, dando lugar é, para o pobre, é, abrigo, trabalhando com comunidades com é, de refugiados, que agora né, estão experimentando de novo refugiados europeus, né, refugiados as, é, que, que, brancos de olhos azuis E isso parecia muito estranho Quando tudo isso acontecia com o norte da África E a África subsaariana Bom, a última parte do primeiro capítulo do, Que ele chama de tempo de qualidade Ele é taxativo e aqui eu concordo com ele Tempo de qualidade é uma boa E inútil desculpa Para quem dá prioridade para um montão de outras coisas E dá o que sobra para o que ele acha insignificante. E eu concordo com ele. E aí ele diz abre aspas e diz o seguinte, qualquer relacionamento durável que queiramos desenvolver, desenvolver de maneira saudável necessita desses minutos, horas, dias, meses e anos corriqueiros. Isto é mais do que suportar passivamente estes momentos. Ele, ele é taxativo aqui, e eu concordo com ele quando ele coloca dessa forma. É muito legal ter essa perspectiva da parte dele nisso aqui, aí eu, eu, eu tenho que realmente é, dar a mão ao Palmatória e ele continua dizendo requer envolvimento do pensamento e esforço intencional e também prazer isso também é verdade quando nossos relacionamentos com Deus trino em seu corpo de igreja visível. Dá para perceber que o Michael Horton aqui no seu livro Simplesmente Crente, estou fazendo aqui uma reação ao primeiro capítulo, estou reagindo ao primeiro capítulo, dá para perceber que há uma preocupação em colocar o foco no ordinário, ou seja, naquilo que é corriqueiro. Aliás, é essa é, a palavra usada na tradução em português, português corriqueiro. Afinal, é aqui que o grosso da vida acontece. Ao invés de tornar-se uma pessoa viciada em adrenalina de, grande, de, adrenalina de grandes ou na necessidade de realizar grandes coisas. Adrenalina de fazer sempre o, o grandioso. Aliás, foi o tema da NPC. eu não sei quando, uma cidade para Cristo, em qual ano, é, comece mudando para mudar o mundo, o mundo seu mundo. Alguma coisa assim. Que ele também dá uma afinetadinha nesses, nessas organizações para-eclesiásticas. Bom, tempo de qualidade... Para ele é uma grande farsa, e aqui concordo, aliás, concordo mesmo, porque tempo de qualidade, na verdade, você está valorizando a sobra. Ele insiste, talvez por conta da sua bolha, sobre o empenho nas causas de viés sociais, que ele insiste que o empenho em causas de viés social é uma perda de tempo. Cita, inclusive, um trecho do livro da Triste Harrison Warren, Liturgia do Ordinário, que é uma confissão da autora, dizendo que estava voltando da África, vivendo experiências no cuidado com comunidades de muita pobreza, e aí ela voltou sem emprego, sem estudo, sem nada, e aí está lá, o primeiro capítulo do livro dela. Nessa parte do capítulo, ele compara, e aí, que me deixa da vida, mais uma vez os movimentos de grandeza que tiram o foco da vida corriqueira da comunidade, como uma muleta. Desta vez, os movimentos de contemplação, ou seja, o pessoal que bate palma para o sol e vê o caminho da formiga, é outra coisa também que ele acha que tem tirado o foco da vida é, real, sabe? Tipo assim, o pessoal tá viajando na maionese. Pelo menos foi o que eu entendi nesse trecho do livro. Outro grupo que ele também critica é o da turma do crescimento espiritual passo a passo e aqui é eu particularmente concordo com ele e até achei estranho ele sendo episcopal e norte-americano pontuar que o pragmatismo tão presente nos manuais de discipulado que vem lá do norte do, dos Estados Unidos do norte da América é, seja uma forma de grandeza por fim o capítulo termina apontando para o que eu creio que será a linha do trabalho dele. Ele diz, abre aspas, para Michael Horton, simplesmente crente, editora fiel. De muitas formas, é mais divertido, divertido fazer parte de movimentos do que de igrejas. Podemos expressar nossa própria individualidade, escolher os nossos líderes favoritos e subir às alturas nas conferências. Podemos ser... Anônimos, embora sejamos encorajados por crentes de pensamento semelhante ao nosso, não estamos presos a eles a ponto de nos sentir compelidos a carregar os seus fardos ou aceitar a sua repreensão. Porém, essa mentalidade, diz Horton, de movimentos nos mantém inquietos e faz parecer que a vida comum e a submissão a uma igreja local seja intoleravelmente confinadora. Palavras finais que eu tenho pra você sobre a minha impressão do primeiro capítulo do livro Simplesmente Crente, Michael Horton, editora fiel. Minhas, minhas palavras. Mas antes, não esquece de dar o seu ok, o seu, o seu gostei, é, os compartilhar. E se você ainda não assinou o canal, se você ainda não assinou nada, <risos> assine, por favor. Mostre que você está aqui. Bom, é, é, é, um, é um livro interessante. Bom, eu li... Estou reagindo no primeiro capítulo, estou né, gravando a minha reação no primeiro capítulo. Ele tem uma premissa boa, né, a premissa dele é que a igreja local é, onde, é de onde tudo é catalisado e acontece, concordo com ele, é a partir da igreja local que nós alcançamos todos os lugares. Mas eu não, não vi, talvez na veja na leitura do restante dos capítulos, e aqui eu preciso dizer para você que ainda não avancei muito no livro, enquanto estou gravando esse vídeo é... quem causou esse grande problema né quem causou causou esse grande problema é... foi a igreja local as organizações para eclesiásticas existem porque um dia o William Carey decidiu fazer missões na era moderna e não recebeu apoio de ninguém então ele precisou fundar a sua própria junta de missões as, as igrejas não tinham perspectivas missionárias. Se você vê um pouco da história de missões, a história de missões você vai perceber que a igreja abandonou o seu papel. E em tempos G12, M12, é, igreja em células, com células, para células e em cédulas que a gente tem hoje, é, pensar o trabalho fora das quatro, quatro paredes da comunidade local é quase uma heresia. Bom terminando aqui eu faria do, eu faria algumas perguntas para Michael Horton se eu pudesse dialogar com ele se eu pudesse bater um papo com ele irmão eu perguntaria por que por que irmão o que, que você entende por providência divina eu só precisava deixar mais claro para mim porque essa providência divina aqui com com a injustiça com o acúmulo de capital com a injustiça é, promovida pela pela a, a exploração da mão de obra é, gerando pobreza em todo lugar que passa, eu não consigo entender Deus trabalhando nisso. Não consigo. Não consigo ver. Não consigo ver isso como providência divina. Quando você diz, e eu perguntaria para ele, que mudar o mundo é também... É, eu, eu te perguntaria, melhor, reformulando aqui a pergunta, quando, quando você diz que mudar o mundo é também... É mudar o mundo é também ou... Só se concentra em lavar a louça de casa. Ele faz uma citação é, de um outro autor, tipo, é, foque todo o seu tempo necessário, exclusivo à igreja local. Nós não temos que abrir os nossos olhos, por exemplo, o que está acontecendo fora da, do seu condado, fora da sua paróquia. E aí, por último, perguntaria para ele: Poxa, irmão, por que, que você se tornou calvinista Esta é a minha reação ao primeiro capítulo do livro simplesmente crente por uma vida cristã comum do Michael ou Michael Michael Horton da editora fiel se você gostou desse meu dessa minha reação ao primeiro capítulo voltarei se você gostou voltarei se você não gostou não volte não, brincadeira. Volta, porque de repente eu melhoro. Voltarei e farei outras reações também em breve, fazendo a reação do livro Oração do Tim Keller. Algumas reações são prazerosas, e essa eu espero que seja, porque é um livro realmente muito interessante. Deus te abençoe, muito obrigado, e até a próxima.